Você chegou finalmente à conclusão de que sua vida espiritual não vai muito bem. Mas como foi que você chegou a esta conclusão? Que padrão de medida você usou para saber se sua vida espiritual está boa ou ruim? Você sabe dizer que índice a gente usa para dizer que alguém é maduro ou não na fé? Oi, tudo bem? Obrigado por tela do play. Eu sou o Bujarque e este vídeo faz parte do pequeno grupo, ou célula se você preferir, que acontece todo sábado pelo Zoom. Quer participar? O convite é distribuído gratuitamente no link que está na descrição deste vídeo. Bujarque, eu, eu, eu, eu sinto que eu preciso melhorar, eu sinto que eu preciso caminhar melhor com Jesus, eu sinto que preciso... É... Eu, eu, eu sinto que estou em falta, ou eu sinto que não alcancei um objetivo que eu queria para minha vida. Eu Talvez eu estou distante daquilo que Jesus queria que eu fizesse. E a, a pergunta que eu sempre faço depois é a seguinte, mas você sabe o que Jesus espera de você? Oi, antes de continuar, você pode assinar e curtir, isso ajuda a tirar a gente de dentro do buraco onde o YouTube esconde conteúdos para edificação cristã. Muito obrigado por isso. Por exemplo, assim, se você tem uma garrafa de um litro é, e tem 200 ml, você sabe quanto falta para poder completar um litro? Faltam 800 ml. Então você tem uma perspectiva do que é vazio, do que é cheio. Como é que você pode dizer que você está cheio, como você pode dizer que está vazio, qual é o referencial de comparação que você está aqui? Um objetivo, uma ideia, um padrão de vida, as escrituras, alguém está dizendo para você, alguém está, alguma coisa está servindo de régua para você. Você precisa de um referencial, a gente precisa de um referencial, isso é, é, é tácito, é explícito nas escrituras, a gente precisa de um referencial, mas qual referencial você tem utilizado? quando você pensa, poxa, eu não tenho uma vida de oração condizente. OK. Essa sua vida de oração que não é condizente, ou tá abaixo da média, qual é a, o a média? Quais são os, os elementos que você utilizou aí para fazer a sua média a, aritmética para chegar não, estou abaixo, estou acima. Como é que você sabe? Quem ora 10 vezes, 16 vezes, 20 vezes, como é que você mede isso? Como é que a gente consegue medir maturidade espiritual? Então, temos objetivos. Nós temos um alvo. E o, e o texto que a gente vai usar hoje para a gente argumentar isso e conversar um pouquinho é um texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, do verso 19 ao verso 20. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro. Isso é o verso 14 de Efésios, capítulo 4. Empurrados por qualquer vento e de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Mais, mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, Ajuda as demais a crescer para que todo é, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aí no verso 17 ele diz assim, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como vivem os gentios levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele, tornando-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Paulo diz que há um alvo. O alvo é ser parecido com Jesus e esse alvo ele é, ele é um alvo que nós temos que ter em mente. Bom, aí se vai ser alcançado ou não, se a igreja tem condições de se alcançar ou se algum dia ela alcançou, isso é um debate para outro momento. A questão que nós estamos colocando aqui é que, há um lugar para chegarmos. Há um lugar para chegarmos. Há um objetivo, há uma meta para a gente chegar lá. E o texto fala que essa meta vai ser alcançada ou pode ser alcançada por meio do serviço de alguns dons ou de alguns serviços que a igreja recebe dos apóstolos, dos, dos evangelistas, dos pastores, profetas e mestres. É. Ao longo do texto, o que que nós vamos ouvindo da parte de Deus? Não ser imaturo, o que é não ser imaturo? O que não é ser imaturo, ou seja, qual, qual é a característica de quem tem maturidade espiritual? Ela não fica como barata tonta, sendo levada por qualquer promessa de dias melhores ou qualquer tipo de promessa. Ela está focada naquilo que o Evangelho diz que é possível. O que significa isso? Significa que nós não seremos mais alvos fáceis de mercenários que podem estar em qualquer espectro da nossa, do nosso contexto religioso no Brasil. Isso não é uma exclusividade de uma denominação, não é exclusividade de um modelo teológico. Todos, em todos os recortes teológicos, nós vamos encontrar os picaretas da fé. Como é que eles trabalham para destruir nossas vidas? prometendo aquilo que eles não podem cumprir, ensinando o evangelho que não existe. Então nós seremos mais astutos. A maturidade vai estabelecer filtros de proteção para a gente não ser conduzido por aí nas esperanças falsas que não nos dão. Uma outra característica de uma pessoa madura na fé é uma pessoa que fala a verdade em amor. Ela tem desejo pela verdade. Ela não é uma pessoa pautada pela mentira. Ela não ela não curte uma vida mentirosa, mas isso vai muito mais além do que simplesmente a, a verdade como ação, né? falar a verdade, se expressar em verdade, tem muito a ver também a maneira como você se autoexamina examina e, e se auto vê, você vê com verdade, você não é uma pessoa com altos enganos, você não autoengano. engano, você também não é uma, uma, um... Um autosabotador ou autosabotadora, também é muito característica de que pessoas que caminham pela mentira. Você não vive pela mentira, você vive pela verdade. A verdade, a verdade te libertará. Libertará das amarras da, da mentira de que, que contam a seu respeito. Tanto mentiras positivas, se é que há alguma mentira que seja positiva, e as mentiras que são negativas. Bom, toda mentira, em tese, ela é negativa a respeito de quem você é, de quem você é, de como Deus te enxerga. Falar a verdade em amor também é ouvir a verdade em amor que o Espírito Santo tem para dizer para você. Aí Paulo diz também que em todos, esses, em, todos, em todos os aspectos, em todos os aspectos, somos parecidos com Cristo. Nós não somos o Cristo, nós somos parecidos com Cristo. Ou seja, uma pessoa madura, em todos os aspectos da vida dela, em todos os aspectos, a maneira como nós olhamos, chegamos, ouvimos e vemos essa pessoa... Ela sempre vai nos dar uma ideia de quem é Jesus. E qual é o exercício que precisa ser feito, segundo o apóstolo Paulo? Para que a gente caminhe para essa maturidade. E aí é que eu acho que é o mais importante, que eu gostaria que você... Se não ouviu nada que eu disse até agora, ou pelo menos não acreditou em nada do que eu disse até agora, por favor, dê um pouquinho de atenção do que eu vou dizer para você. Qual é o exercício? Sair da matriz. Nossa! Que coisa mais clichê. Tá. Ele está dizendo que nós não podemos mais viver debaixo de um ordenamento, de um sistema que ordena e que classifica a vida do jeito que a vida está estabelecida. Bom, você falou bonito no início, mais complicado no fim, mas frigido os ovos Burge, o okay? que, que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando você vai tomar uma decisão, a decisão que você está tomando, ela não pode estar baseada naquilo que você acredita que é certo. Ela tem que estar baseada naquilo que a Bíblia diz que é certo, que pode coincidir com o que você acredita ser certo. Mas ela na fonte primária da sua decisão não pode ser o que você acha que é certo, mesmo que esteja em concordância com as Escrituras. O que é mais importante é você fazer aquilo que as Escrituras dizem que é correto, e não aquilo que você acha que é correto. Tá, mas aí como é que eu vou saber o que a Bíblia está dizendo? Você é um outro assunto, um outro momento, que é o como estudar e interpretar o texto bíblico. Mas o importante é você saber que as decisões, as razões, porque você, a motivação, as razões que você não podem estar pautadas pelo que você acha que é correto. Porque esse sistema, a ordem como as coisas estão estabelecidas, possuem um padrão muito complicado, porque eles estão cegos, andam sem rumo, são insensíveis, vivem por conta daquilo que dá prazer. E somos uma sociedade que está estimulando e muito as nossas competências sensuais. Né? Aquilo que a gente, a, gente, a gente faz porque é prazeroso e não porque precisa ser feito. Precisa encontrar prazer em tudo e precisa encontrar prazer em todos os lugares, em todos os momentos. Chegar nesse ponto de chegada que eu propus, que é a proposta desse pequeno grupo, ajudar as pessoas a chegarem a esse lugar que Jesus... Saber que tipo de vida que Jesus quer que você leve aqui, até que ele volte. Tem muito mais a ver em descobrir, saber mais sobre você. Tem muito mais em saber mais como você é e como você reage, que tipo de humano, que tipo de humana você é, que tipo de pessoa você se tornou na fé, que tipo de elementos que, de Deus que estão aí contigo? Que tipo de coisas que estão sendo construídas e foram construídas ou outras que precisam ser destruídas, que te levam ou te afastam de Deus? Então é isso, esse é o nosso PG de hoje. E eu gostaria muito que você participasse dando as suas opiniões. Obrigado de novo por ter dado play e por ter assistido até o final. Se ainda não curtiu ou assinou o canal, se puder fazer agora, seria muito, muito importante. Este vídeo faz parte do PG, um pequeno grupo, mas também produzo e distribuo estudos bíblicos gratuitamente e sem pegadinhas no Telegram e no WhatsApp. O link está na descrição do vídeo também. Se precisar de algo, é só me chamar pelo link ou nos comentários. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.